a transmissão ao vivo agora, vocês gostaram. E aí, tudo bem? O olha, vídeo? peraí, antes, antes de começar a falar, só olha a vista incrível do Rio de Janeiro. Que bom que você tem uma varanda aí pra ver isso. Que se não tivesse varanda... Eu tô... É, essa varanda está triste. E aí, tudo bem? Beleza, você viu o vídeo agora? Eu vi, eu vi. Estava assistindo lá. É engraçado, porque tem é, muitas expressões que usam o, o, em Colômbia, lá na Colômbia, que em Cuba também usam, mas significa outra coisa. Tem que ter cuidado. É. Meus comentários falou tipo, qual, qual era que era como todo, era tipo, como berraco, é, né? Espera tipo... aí. Berraco. Berraco para é, a gente... É, já estou falando <risos> em espanhol. Vamos lá. Berraco, pra gente, é tipo uma pessoa tola, uma pessoa que, que sabe, meio bobo, sei lá, não sei como falar. É... Sim, que não como, tem conhecimento, como... que não sabe de nada, que, como. sabe? Falam güewan, güewan, ou güewan, güewan. Güewan. Ou como é que se fala um na Argentina. Acho que é na Argentina que fala isso. Güewan. Não, aqui na Colômbia fala isso. Não, no Chile fala também. Em Cua não. Well, a gente, ah, não, a gente algumas... não fala isso. E já faz bastante tempo que você está no Brasil, não foi? Né? Vai fazer dois anos e cinco meses. Alguma dessas expressões você já escutou no Brasil? A versão brasileira Sim, eu... dessas expressões? É, escutei muito. A versão brasileira <risos> e tudo. Eu comecei aqui trabalhando numa cozinha. Eu tenho graduação em gastronomia. Aí comecei trabalhando numa cozinha quando eu nem sabia praticamente falar nada, e hum, era, com, sei, era a, única, a única mulher dentro daquela cozinha, em geral era homem, então trabalhar com homem aqui no Brasil e no Rio Como de é? Janeiro é complicado. Por quê? <risos> Porque eles ficam teçoando o dia tudo tem muita que gíria, tem, tem as ah, pessoas okay. em tudo, pelo, pelo sotaque, pela forma falar, de falar, porque são gíria que eu não mas... conhecia. Tem uma gente tirando onda, tira né? De forma amigável. É, eu tirando faço. onda também. Sim, não, sim, sim. Sempre forma um <risos> amigável. Mas que bom. é muito legal, é... muito legal. Que bom. Eu fico contente de fazer esses uhum. vídeos, porque é algo muito prático, é um nível mais avançado de português, e você que está aí há dois anos e meio, você vê que realmente, caramba, aqui mesmo a galera fala essas expressões. E quanto mais expressões você sabe, quanto mais vocabulário você sabe, mais fácil você se integrar com as pessoas, porque você pode se expressar como você faria no seu idioma. Entendeu? Não, sim... É, eu acho que eu falei para você uma vez, há muito tempo atrás, quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia nem falar obrigada. Nada, nada, zero. Eu pensei. Palavra, poxa, chegou como inglês... Segue um tirote... tiroteio. Eu pensei, é, é pior. Pior que ser um tiroteio. Eu já eu pensei. Poxa, o inglês é um idioma universal. De repente, lá eu vou poder me defender. Nada, não. Ninguém fala é, o inglês. Me... Vai ter usar o português, né? Não vai fazer muito esforço é para falar em, em português. Português. português. Aprenda. Tchau. Horrível. <risos> horrível. Foi uma experiência incrível, porque eu queria comprar alguma coisa no mercado e eles não me entendiam. Eu não entendia. Então, eu parecia um, um, muda. Tipo, um, um, um, um, mostrando que eu queria, porque não sabia como falar. <risos> e... É tem... Foi incrível. Aí eu conheci você pelo YouTube. Eu comecei a procurar para aprender português e saiu um vídeo. Saíram vários youtubers, né? Mas saiu um vídeo de você. É... Deixa eu ver se eu lembro. Que tinha uma música também. É... Não lembro. Com tipo, Explicação de música sertaneja, talvez. Era é com ou... música. Aí eu gostei, entrei. Vi aquela opção do mini curso. Uhum. Eu fiz. Continuei estudando e continue assistindo vídeos né? no YouTube. Eu falei para a minha família toda, todos os meus amigos, para geral. Gente, vocês têm que assistir porque pra vocês têm que... Para geral. Muito para geral. Para <risos> geral. É, eu falei, vocês têm que assistir. Se vocês quiserem aprender português, eu até pensei, poxa, ele tem que fazer aulas em inglês, aulas de italiano, aulas de francês, porque eu quero aprender com ele. Agora eu quero estudar todos os idiomas, mas tenho que sair com ele, porque o método de você foi muito legal. Eu sempre falo a mesma coisa. Eu cheguei aqui no Brasil e fui para a Bahia. Da Bahia eu vim aqui para o Rio. Mas tanto lá na Bahia, como aqui no Rio, eu sempre falo do Felipe Brazuca sempre. <risos> Qualquer um que me Valeu. pergunta, aonde que você... Não, sério mesmo. Aonde que você aprendeu a falar português com quem... Eu falo, é que eu tenho um professor que vocês têm que ler. <risos> sério, sério e <risos> é verdade. Eu, eu... tenho coisa, eu lembro que no primeiro mês, eu já ia no mercado e eu falava coisa com é, sabe o, o jeito de falar que você ensina porque você realmente mostra como é que é o português, mas mostra como hum. que a gente no Brasil fala, que é muito diferente. Você não vai falar: pô gente Lessa, você pode me vender um pão?". <risos> não. Então vai falar, e aí, então pão, Papai. não pão aí. É. Então, eu chegava... <risos> é mesmo. Eu chegava no mercado e falava coisas assim muito direta. E olhavam para mim, tipo, você não é daqui, porque o seu tá aqui e você é diferente. Mas, não. poxa, você tá falando. O seu pai é brasileiro? Eu, não, ele é cubano também. Eu não estou entendendo. Porque deixava as pessoas loucas. Tipo, como é que ela consegue falar isso? Você tem um mês aqui e ela está aprendendo aonde? E foi muito incrível, a verdade para vocês que o mais difícil é aprender palavras e expressões e quando você vê muitos vídeos você todo dia vai aumentar o seu vocabulário então sempre que você é na rua para conversar com as pessoas você já vai usar o que você aprendeu hoje entendeu então, todo dia você tá exercitando algo novo você não está exercitando o que você já sabe entendeu tipo é algo novo porque se você não vê novos vídeos se você não consome novo é consome né Consume, é, é você não consome espanhol é... Novo vocabulário, você sempre vai estar reforçando o que você já sabe. Então por isso que as pessoas chegam num ponto do português que eles tipo, ah, eu, não, eu não avanço, eu, tipo, eu não tenho palavras, eu não sei como pode me expressar. Então, cara, você tem que aumentar o seu nível, pode crer, você está super brasileiro. Né? Não, não, tem um. um há uns crer. dias atrás eu estava falando com umas pessoas e tal. É, é que o carioca, eu, eu já passei por vários lugares. Pô, Brasília, eh, Roraima, Bahia, eh, vários lugares. Mas, enfim, uhum. o carioca tem um jeito diferente. O carioca, eu falo que ele é maluco, ele é meio maluco. Mas é, é. legal. É, <risos> Aí é, eu é falando... diferente essas expressões. É muito diferente. Aí eu estava falando uns dias um dia com uma mensagem que eu tenho, e eu falei assim: cara, deixa eu te de falar o papo reto. Olha pra cá. Uma cubana mandando o papo reto. Não, não, cara, eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza que você é o tipo de pessoa que não se satisfaz com o básico. Sério mesmo, porque pra você chegar no nível que você chegou é tipo, você se dá o trabalho de, de passar a barreira, entendeu? Do, é. do básico, do, do, do médio, entendeu? E todo mundo, Suzano, que eu conheço, que fala muito bem português, que sabe muitas expressões, que se expressa de forma bem natural, que você tem até dificuldade para saber se é estrangeiro, são pessoas que realmente colocam esforço nisso. Tipo, eu vou fazer mais que o básico, entendeu? Então, tipo, eu, eu sei que eu já posso me comunicar com o que eu sei agora, mas não quer dizer que eu vou parar. Entendeu? Então, você continua aumentando o seu nível. Vai chegar num ponto que as pessoas começam a escutar suas ideias e você se torna até mais convincente para as pessoas. Porque você já pode argumentar em português de uma forma nativa, Usando o vocabulário dessas pessoas do Brasil, português, e bem usado o vocabulário. Então, para você comunicar suas ideias, tendo vocabulário, é outra coisa, meu é? É outra coisa, entendeu? Então, as pessoas é absorvem muito mais do que você está falando. E isso até mesmo em espanhol. Então, você já atingiu esse nível. Então, parabéns por isso. Está indo muito bem. Muito bem mesmo. Muito obrigado. Parabéns para você, que me ensinou tudo. <risos> é, não, Mas... é o... É o é, como é que fala? Eu aprendi, aprendi bastante, né, e eu sei que eu consigo me comunicar é, atualmente com qualquer pessoa aqui no Brasil, é, seja do lugar que, que for, Bahia, é, Rio, de onde for, mesmo que tenha outras palavras que é outra coisa aqui no Brasil, eu viro maluca com essas coisas, porque é incrível como tem palavras daqui que na Bahia não conhecem ou falam outra coisa. Eu... Poxa, é o mesmo país. Não estou entendendo. Mas, enfim, eu consigo me comunicar, entender. Mas, mesmo assim, é o que você falou, eu nunca paro. Para mim, nunca é o 100%. Porque até no espanhol tem palavras que hoje em dia eu vejo ela e eu falo O que significa isso? E é em espanhol. Hum. Entendeu? Claro, então, simples. nunca tu és a mesma coisa. Eu é, estou morando aqui no Brasil, é, dois anos e cinco meses. Mas mesmo assim, cada dia eu aprendo uma coisa diferente. Cada dia é uma expressão, é uma palavra. É, é... São várias coisas que... Semana, de... você consegue... deixa, deixa... De... Sabe o que, que é engraçado? Que tem coisas também, tipo os nomes das coisas. Tipo animais, ou... ou... Ah. Vou te falar porque que estou falando isso. Porque tem uma música aqui que fala... É... Deixa eu ver, eu não sei cantar, então, mas pode rir, sem problema nenhum. <risos> uma música que fala mais ou menos assim. É... Ai, como é que é? Botei meu cavaco a chorar. Mandei meu cavaco a chorar. Uma coisa assim. Mandei meu cavaco a chorar. Mandei uh, é é? meu cavaco a chorar. <risos> <risos> é mais ou menos assim. Mas eu não entendia o que era cavaco. Cavaco. Uhum. Tem que Poxa, cavaco. Eu falava cavalo nessa música. Cavalo. Mandei meu cavalo chorar. <risos> Cavalho? Assim. Nada cavaco. a ver, nada a ver. Cavaquinho, mas cavaco cavaquinho. é tipo um violão pequenininho. pequenininho. Um é outro. É, mas eu não conhecia. Use então, própria... aí cavaco é. Aí, aí que você percebe que tem muitas palavras ainda que você tem que descobrir, que tem que, que conhecer, que estão lá. Só que tem coisa que você no dia a dia está vendo, mas você uhum. ainda não precisou falar daquilo com ninguém. Mas, mas é um dia que essa pessoa fala daquilo e você fala, tá falando em quê? Não, e, tô falando isso você Você provavelmente se relaciona com muitas pessoas aí no Rio. Eu imagino que você tem... Toda hora tá conversando com muita gente, né? Imagina. Sim, sim, sim. Você... Eu sou muito sociável eu... também. Mas, porque isso é outra coisa. Quanto mais você exterioriza as palavras que você está aprendendo, mais vai ficar na sua cabeça. Então, é, pode... já tem algum vídeo meu que eu falo do vocabulário passivo, vocabulário ativo, não é somente você conhecer a palavra, você tem que aprender o significado da palavra, tem que trocar o vocabulário passivo pelo vocabulário ativo. que as palavras não te saem na memória, tipo, você sabe o que usar no momento correto, entendeu? É, então, tem que usar pra... ela é at através da repetição e no seu caso é socializando com as pessoas conversando em vários entornos todo mundo está conversando está saindo um montão de palavras você escuta um montão de palavras e não sei se já aconteceu Exato. com você acontece, acontece comigo em inglês se eu passar um tempo sem falar inglês quando eu volto a falar inglês e eu estou no grupo de pessoas eu, eu passo um tempinho escutando mais é como se estivesse refrescando sabe a memória tipo vocês hum. são nativos eu fico escutando um pouco então tipo ah tá ah. ah tá palavra. <risos> Agora eu vou entrar. Aí você entra na conversa. Vai esquentando o <risos> motor para arrancar. É. literalmente. É, aqui é engraçado porque eu, eu... Antes da quarentena, né? Porque agora ninguém está trabalhando. Eu estava trabalhando na recepção de um hotel. E a gente tinha hóspedes do mundo todo, né? E às vezes eu tinha que estar falando português, em espanhol e em inglês. <risos> Imagina o meu cérebro. Era, era tipo, caramba, o que, que eu chegava, faço? Você falava português ou sempre. Qual era o, o, o padrão que você usava? Se você não soubesse qual o idioma da pessoa, eu me aproxime. Você falou o quê? Você supõe não. pela ah, cara? Não, não, não, Agora eu falo. <risos> agora eu falo português. Mas, mas, mas tem, como é que fala? Eu tenho tipo um detector. Olhando a pessoa, mais ou menos, seja sei de onde que é. Se Mes... chegar um cara com a cara de gringo, assim. Você... <risos> gringo, essa é em é inglês, é. Inglês, é. é. Você manda falar... manda o hello, que em é inglês. <risos> Quando eu vi o cara falar lá, o cara fala português perfeito, né? Como fizeram com, com, com, com foi Ah, um... foi isso aí também. Foi uma... na China, tem um vídeo aí. Tem vários vídeos na internet da galera que você tá num país que o a... pessoal espera que você nunca vai falar o idioma deles. Olha, sua cara, você não é daqui e Geralmente a galera que não é daqui não aprende o idioma E você, bom, começa a falar o idioma deles Tipo o cara lá na China Sendo daqui da Colômbia E falando <risos> né? sabe assim, tipo vai é, a galera, nossa Acontece, acontece Sim, é Bacana Suzana,brigadão não pela participação, eu vou desligando aqui Obrigada a você Uma reunião com a galera, o pessoal aí que Os estudantes VIP que estão conectados Lembre-se que hoje à noite eu vou fazer um zumbá Vai ser o primeiro zumbá que a gente vai fazer <risos> Tá bom. Eita, é. É Parabéns pelo seu trabalho. Tamo Valeu, junto. Brincado. Junto e misturado. Junto. Ei, desliga, <risos> Tchau. Não desliga. não desliga, não, que eu vou desligar aqui, porque às vezes, se você tá, desligar tá. primeiro, perde o tá. live. Tá? como Beleza? Que é. tá. Então, bacana. Bom que você gostou Tchau. do vídeo. E você hum. gostou do, do, do, da expectativa que gera também antes de começar o vídeo, né? O contadorzinho e tal. É, legal. É, mundo... Eu, eu não. tenho ansioso pelo vídeo. <risos> Porque meu próprio porque que ficar. Vai ser publicado. Vai ser publicado. é mesmo. Beleza, abração. Tchau, valeu, tchau, abração. Valeu.